E logo, se nós tivermos 5 mil inscritos, nós vamos fazer um sorteio: Um diamante e um avariônico. Vou passar para o meu amigo de Guedes gravar e eu vou bater. Ó, primeira coisa é mexer a areia. Ela está misturada com, com esse pó de ferro preto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 Pra que o produto pesado desça e no fundo só vai sobrar o pó de ferro e se tiver ouro vai sobrar o sinal de ouro no fundo agora nós vamos batear de novo agora eu vou batear com a mão só o pessoal vê que, que dá para baixar só com a mão, basta ter treino, eu conheci um rapaz que só tinha um braço e ele baixava só com a mão, então é... Esse aqui eu faço que eu tenho treino, agora que não tem, não faz. Agora é com as duas.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 Lá, nem o pózinho que ficou no pilãozinho Não tem nada Então é Sete minutos. Sete minutos Aqui A parte aqui do pilão É a parte aonde para o ouro Para a parte mais concentrada O mais é para preta preto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 não nada, nada de pózinho amarelo Só o pó preto mesmo Mais uma boa tarde nós no nosso Mococa E até o próximo vídeo Meu dedo é tá moiado Parou? Meu dedo é moiado, pode bater, eu sei